E aí galerinha, o Wesley Braz na área de novo aí, tá? E hoje a gente vai falar sobre o bend, tá? Vou tentar ser bem objetivo, aproveitei aqui que o, o sol aqui resolveu me incomodar já um bocado e vou acabar usando ele aqui para vocês enxergarem melhor um pouquinho aí o braço, tá? Então basicamente a gente vai falar sobre o band, tá? Eu vou passar alguns macetes, tá? Que eu utilizo, uh, macete que eu passo para os alunos. Ok? Se você quiser aprender também um pouquinho mais aí, são os nossos materiais que a gente tem aí, a, como funcionam as aulas, eu vou deixar o meu WhatsApp aí no primeiro comentário fixado, ok? Então vamos lá, diretamente ao assunto, tá? Que eu não gosto de enrolação, odeio ver um vídeo enrolado, e eu imagino que vocês também. Então é o seguinte, é, basicamente o que, que é o BEND, para que, que serve, como é que a gente pode fazer, as maneiras mais fáceis de treinar isso aí, tá? Basicamente o BEND, vamos começar pela definição... O bend é você aumentar a afinação, tá subindo a corda. Você pode tanto fazer isso para cima, quanto para baixo. Tá? Tô subindo da mesma forma. Tem gente que pensa que quando só puxa para cima, tá subindo, e quando puxa para baixo, tá descendo. Ok? Afinação. E não. Quando você tá fazendo isso, você tá esticando a corda. Esticou a corda, ela vai subir a afinação. Não tem como descer, não. Ok? Para descer a afinação, somente com a alavanca. Certo? Ou na tarraxa, né? Então, basicamente, já que a gente sabe que o bend é subir, a gente pode trabalhar isso aqui de várias formas, tá? A gente pode trabalhar de meio e meio tom, tá? Meio e meio tom no braço da guitarra, equivale a uma casa, né? Então, eu posso executar isso subindo meio tom. Agora, como é que eu identifico se eu subi meio tom, se eu passei, né? Porque quando a gente sobe um bend, não é igual passar casas, né? A casa você vai sempre a afinação correta, né? Tô aqui, passei, tá afinado, tá afinado, tá afinado, tá afinado. Okay? Quando eu subo o bend, não. O bend ele vai uma variação ah, meio que constante até você alcançar a nota. Então, ó, eu posso estar subindo aqui e chegar no ponto errado e não ter alcançado uma nota. Isso vai soar desafinado. Okay? Lembrando que eu posso executar um bend, ah, posso fazer ele rápido e posso fazer lento. Tá? Tudo depende do, do efeito sonoro que você quer. Então o que acontece? Eu vou subir aqui de meio em meio tom, né? Tô aqui na nota sol, tá? Corda sol, nota sol. Vou subir aqui, e quando eu começar a subir, a primeira nota que eu vou alcançar é a próxima que tá aqui, ó. Então é um sol sustenido, ó. Cheguei no sol sustenido. Certo? Agora eu posso subir um pouquinho mais e alcançar a próxima nota. Depois de sol sustenido tem um lá, OK? Então eu posso subir até alcançar o lá. A nota lá. Agora, a dificuldade de quem está começando a treinar o bend é justamente essa, né? É conseguir identificar se está correto ou se não. Tá? Às vezes a gente toca e a gente pensa que está afinado e não está. Vou passar já um macete. Tem dois macetes aí que eu uso para uh, passar para os alunos e uso também quando eu vou treinar, ok? Hoje já não tanto, né? Porque eu já tenho bastante hábito já com o bend, etc. Tá? Mas ele funciona muito bem, tá? Funciona assim. Quando eu estou aqui mais ou menos nessa região do braço, né? Aqui, tá? Lembrando que mais para o começo o bend é um pouco mais difícil, tá? Daqui para frente já facilita bastante, fica bem mais, mais light, tá? Então quando eu vou subir um bend aqui, digamos que eu vá subir aqui na corda Si, tá? Para eu subir meio tom, se eu subir essa corda até quase alcançar a corda Sol, eu tenho meio tom, ok? Você pode usar como uma, um, algo para você associar ao meio tom, tá? Sobe até a corda de cima... Tá? É até o que, eu, o que eu brinco no curso lá, que eu chamo de o macete da corda de cima. Tá? É justamente isso. Então, quando eu subir aqui agora, se eu quiser subir uh, um tom, eu subo até a próxima corda. Tá? Eu subo duas cordas. Ó. Ó, vê que eu cheguei bem perto da minha corda Ré. Okay? Lembrando que quando eu vou subir, é, é normal que eu carregue a outra corda junto. Né? Ó, a corda Sol so, mexe também. Então, tem que ver mais ou menos onde a corda solta a parada para eu puxar a corda até ela. Tá? Depois, na hora de subir um tom. Ok? Então, esse é um dos macetes. Outro macete agora para você conseguir identificar as notas, né? para saber se está bem afinadinha. O pessoal costuma falar assim, toca a nota da frente e tenta igualar. Só que o que acontece? Quem está no começo não está com o ouvido treinado. Então, a gente precisa de alguma referência um pouco mais exata. Olha no afinador, ok? Liga o afinador cromático, que é aquele afinador em que aparecem todas as, as notas cromáticas. Independente da corda que você estiver tocando. Tá? E vai olhando para ver se ele está no meiozinho na nota certa. Se eu estou em Si, um bend de meio tom vai levar para Dó. Então, eu olho lá no afinador... Se está no dó e se está no meio certinho, ok? Isso quer dizer que a minha nota está afinada. À medida que você for treinando, você vai ficando mais íntimo da, da técnica. E aí isso vai deixar de ser necessário. Tá? Mas no início é muito bom que você treine assim. Tá? Vai facilitar bastante. Eu tive que esquematizar isso né? uh, no começo, quando eu comecei. Eu tinha muita dúvida, eu errava bastante o bend e eu tentei desenvolver. Acabei fazendo assim. Não sei se tem mais gente que faz, tá? mas foi a, maneira, a melhor maneira que eu encontrei para mim. Certo? Então, entendido que o bend pode ser executado dessa forma, agora a gente precisa pensar como é que eu vou uh, manter a minha mão aqui na hora de executar, né? Primeira falha. Eu vejo o pessoal tentar executar um bend, às vezes assim, né? Tipo com a mão nessa forma, nessa forma aqui, sem apoio nenhum. E vai executar, tá? Observação. Primeiro ponto. Quando eu vou executar o bend, eu travo logo o meu polegar aqui em cima, tá? Porque com o polegar travado, aí eu tenho um apoio e precisão, né? Porque se eu tiver com a mão solta aqui... A mão tá largada e vai, vai no que Deus quiser, né? Então, travei o dedo aqui em cima. Tá o movimento que eu faço na mão esquerda, ele é um movimento mais circular, ok? O movimento é esse. Só que o que acontece? Não parece que eu tô fazendo esse movimento, porque o polegar tá travado, tá? Mas é exatamente isso que eu faço. Então, eu travo aqui em cima o meu polegar, que inclusive serve de abafamento aqui para mim, ó. Assim eu posso tocar todas as cordas e soar somente uma. Dá mais pegada também na hora de fazer o bend. Tá? Então, travando dessa forma, eu uso o raciocínio aqui. Ó. Do meio tom. Um tom, ok? Isso, esse apoio aqui e, e a forma como eu estou utilizando aqui, ele vai me facilitar para fazer o vibrato também. Okay? O conceito é bem semelhante. Então, sabendo que eu tenho que fazer dessa forma, eu tenho que pensar no seguinte, tá? Que dedo é que vai ser mais fácil para eu fazer o bend? Depende muito da frase que você tá, tá? Só que geralmente, quando é um bend, ah, digamos, com mais pegada e mais, ah, mais técnica, tá? digamos, com mais força, talvez um bend com vibrato, né? Eu gosto de utilizar sempre o dedo 3, tá? O dedo 1 para mim, ele serve para apoio aqui para abafar as cordas, mesmo que eu não vá tocar tudo aqui na mão direita, tá? Mas se eu for fazer um bend aqui. Ó, eu não tenho notas soando fora, além, além da que eu já estou já tocando, tá? Tem gente também uh, que quando vai tocar, abafa aqui com a, com a palheta. Toca, trava as cordas e faz, tá? Eu gosto de fazer somente dessa forma aqui. Eu até peço desculpa aí por causa da, da luz, tá? Eu estou utilizando a luz do sol hoje aqui, que o sol resolveu entrar aqui dentro do meu quarto com vontade hoje, tá? Então, vou tentar deixar sempre aqui no ângulo que fique melhor para vocês enxergarem, certo? Então, feito isso, ó, a execução é essa. Como é que você vai treinar? Você vai pegar o band tá? e vai ficar repetindo. Lembrando que tudo na guitarra é repetição. Então, por exemplo, assim como você vai para academia, eu gosto de dar sempre esse exemplo, quando você vai para academia, você vai, você não começa sempre no, no maior peso, né? Você começa no mais leve. Então, você vai treinar um pouquinho hoje, amanhã você treina um pouquinho mais, um pouquinho mais, até que esse peso ele passe a ser, digamos, insuficiente para sua força. Se você está com bastante força, agora você treina um band, talvez de um tom. Tá? Começa no de meio tom Já que você tem que puxar pouco Depois que fez é o de meio tom Aí você passa para o de um tom E assim você vai progredindo ok? Agora tem um detalhe ainda Wesley, eu não consigo ainda ter força suficiente na mão e Então está tá muito difícil Executar até o bend de meio tom Sugestão então tá? Também ensino isso aí para todo mundo que, que entra em contato comigo aí, tá? Abaixa um pouquinho a afinação tá? Funciona assim Quanto mais você apertar mais esticada a corda está, certo? Na tarraxa. Se a corda está muito esticada, você vai precisar fazer muita força para fazer um bend, certo? Então, já que o conceito para a gente é começar a devagar, e, uh, digamos, dificultando, eu vou abaixar um pouco a afinação, tá? Pode trastejar, pode fazer o que for. Eu estou treinando agora uma técnica e eu preciso desenvolver força na mão, tá? Então, eu vou abaixar a afinação. Com a afinação mais baixa, eu afrouxei a corda. Afrouxei a corda, agora o bend vai ser mais fácil. Você vai treinar bastante o bend, do mesmo esquema, com afinador e etc. Tá? Vai treinar o bend, treinou? Está facinho de fazer? Vai apertando aos poucos. Tá? E treinando. À medida que você for ah, subindo a afinação até alcançar a afinação natural, né? tipo o Missy Sol que é a afinação padrão, aí você já está mais ou menos capacitado para começar a treinar de repente uma frase com o bend, etc. Eu aconselho que você treine o bend isolado. ok Então... Entendido a execução, né? entendido o movimento da mão aqui, postura, tá? O dedo, o dedo vai ser o, o que você achar uh, mais fácil, para mim. Esse aqui é o, o dedo mais, mais habilidoso, digamos assim. O mindinho, ele é um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas dá para fazer alguns bendezinhos rápidos, tá? Só que o mindinho, ele é sempre o, trabalho, o, o dedo mais difícil, né? De se executar qualquer exercício aí, tá? Vale a pena também treinar ele, certo? Então, basicamente, aqui agora a gente pensa em tipos de variações com bend, tá? O que eu posso fazer de variação uh, para já, uh, que eu possa começar a treinar hoje? Variação fácil, posso primeiro começar treinando a velocidade do bend, tá? posso subir um bend muito rápido, posso subir um bend mais lento, certo? Isso vai tudo, uh, vai gerar uma sonoridade, tá? é importante que você treine diferente, e aí você vai saber a melhor sonoridade para você ali. Okay? Você pode ainda, ah, digamos, se você vai alcançar uma nota, eu posso executar isso aqui ó, várias vezes. Tá? Posso fazer também um reverse, né? que é eu deixo o bend e tiro o bend. Olha a diferença de sonoridade. Certo? Eu tenho sonoridades diferentes posso ainda fazer o mesmo lance do bend que eu subi várias vezes posso fazer descendo ok? posso fazer o bend subir, descer e subir ó oh. tá? tem um lancezinho que eu gosto de fazer bastante também no bend, pensando em penta talvez você não entenda muito bem tá? o lance da penta mas você pode subir o bend de uma corda. Depois que você subir o bend em uma corda, você desce na outra. É, você faz o bend de uma, reverse o bend na outra. Certo? É uma técnica um pouquinho mais difícil de fazer, mas dá pra fazer com o treino aí. Certo? Então, uh, deixa eu ver o que mais aqui dá pra gente fazer com esse bend. A gente pode utilizar, uh, tocar algumas notas junto, depois de fazer o bend, ó. Posso tocar embaixo, tá? Deixa eu ver aqui. Posso fazer depois. Opa, eu Posso fazer tapping, né? Tá? A gente tem várias variações aí. As que eu mais gosto de fazer é utilizar o bend, o reverse bend, né? Repetindo, dá bastante expressão, tá? misturar o bend com outras técnicas, tá? Só que não dá pra falar tudo em um vídeo só, já deu 13 minutos aí de vídeo, beleza? Então se gostou, deixa o joinha pra nós aí, tá? Se não é inscrito, se inscreve. Se quiser fazer aula, olha aí embaixo aí, tem vários métodos aí pra gente fazer, tá? Entre em contato comigo e a gente conversa bastante aí, beleza? Grande abraço então, dúvidas, manda aí no comentário e a gente responde aí, de repente eu crio um vídeo só em resposta a vocês. Beleza? Grande abraço então e até o próximo vídeo.